História e Desamparo, Mobilização de Massas e Formas Contemporâneas de Anticapitalismo Moist Postone Começarei por elaborar esta questão analisando brevemente a forma como muitos liberais e progressistas reagiram ao ataque do 11 de setembro. O argumento mais repetido foi que aquele ato terrorista, por mais horrível que tenha sido, deve ser entendido como uma reação às políticas americanas, especialmente no que se refere ao Oriente Médio. Embora a violência terrorista deva ser entendida como política e não simplesmente como um ato irracional, o entendimento da política de violência expresso por estes argumentos é, não obstante, completamente inadequado. Essa violência, é entendida como uma reação dos insultados, magoados e oprimidos, e não como uma ação. Embora a violência em si mesma não seja necessariamente afirmada, a política por detrás da forma específica de violência cometida raramente é questionada. Ao invés, a violência é explicada e, em certos casos, implicitamente justificada como uma resposta. Neste quadro, existe apenas um ator no mundo, os Estados Unidos. Esse tipo de argumento centra-se no sofrimento daqueles que levam a cabo esses atos, sem se adentrar na estrutura que confere significado aos seus atos em que se expressa esse sofrimento. Os atos que decorrem desses significados são tomados simplesmente como expressões de ira, embora infelizes. Esses argumentos não questionam a interpretação do mundo que motivou a violência, nem analisam criticamente o tipo de política implicada pela violência perpetrada intencionalmente contra civis. Consequentemente, esses argumentos podem tornar-se implicitamente apologéticos, em vez de políticos. Esforçam-se pouco em tentar compreender os cálculos estratégicos envolvidos não tanto dos bombistas, mas dos seus líderes, ignoram questões ligadas à ideologia. É um erro grave, por exemplo, interpretar as injustiças sentidas que subjazem a um movimento como a Al-Qaeda em termos estritos, como uma reação imediata às políticas americanas e israelitas. Isso é ignorar muitas outras dimensões do novo jihadismo. Por exemplo, quando Osama Bin Laden fala do golpe infligido aos muçulmanos há 80 anos, não se está a referir à fundação do Estado de Israel, mas à abolição do califado e, portanto, da suposta unidade do mundo muçulmano por parte de Atatürk em 1924, muito antes dos Estados Unidos estarem envolvidos no Oriente Médio e antes de Israel ser estabelecido. É digno de nota que a visão que ele expressa é mais global do que local. Uma das características salientes do novo jihadismo, tanto em termos das lutas que apoia, transformando-as em manifestações de uma luta única, como da sua ideologia motriz. E um aspecto importante do caráter global dessa ideologia tem sido o antissemitismo.